Cheer. Fala eu! Você sabe qual é a cantora que tá sempre atrasada? Não, não sei. Quem é? É a Cláudia Leite! <risos> What's up, learners? Júlio Silveira aqui, seu professor de inglês online, e hoje nós vamos falar aqui de jokes. Que nada mais são do que piadas em inglês Eu vou mostrar pra vocês todos os meus dotes humorísticos que são é muito engraçado Contando piadas em inglês Inclusive até você pode usar aí com seus amigos né, pra... E aprender também por que não dizer, né? Todos, todos a gente pode aprender alguma coisa Então o Flash separou aqui algumas piadas, algumas jokes joga na minha conta agora. <risos> é, se for ruim, a culpa é sua, agora essa piada foi boa, aí fui eu que, que ajudei a selecionar. Então vamos aqui pegar algumas das piadas, os jokes, tá? E antes de começar, já lembro você para se inscrever neste canal, ative o belzinho aqui e também não deixe de deixar o seu like para todo mundo ficar feliz. O like aqui, ó, o like para ficar feliz. Cadê aqui o like? Aqui, ó, deixa o seu like para ficar feliz. E também me siga em todas as redes sociais para você continuar aprendendo mais inglês. Primeira piada. First joke is... Why was six... O número, né? Why was six afraid of seven? Why was six afraid of seven? Why? Because seven, eight, nine. Olha lá, entendeu? Because seven, eight, nine. <risos> Olha só. Eight... É o número 8 e também tem a mesma pronúncia do verbo comer, eat, no passado, que vira 8. Então, porque o 7 comeu o 9. Então, por isso que o 6 tem medo do 7, porque o 7 comeu o 9. 7, 8, 9, entendeu? A próxima joke é a seguinte, olha só. Where do pencils spend their vacations? Where do pencils spend their vacations? Onde os lápis passam as suas férias? Onde? Onde? Onde? Onde? In Pennsylvania! <risos> In Pennsylvania! <risos> essa é boa, essa é boa, cara. Eu gostei dessa aqui. Mais uma joke, ó, oh, vocês estão gostando muito do vídeo, né, então pode descer a além aí no like, hein, pra ficar feliz. Muito bem, todo mundo gostando dos dots humorísticos. Next joke. Why did the teacher have to wear sunglasses? Why did the teacher have to wear sunglasses? Por que, que o professor precisou usar óculos? Óculos de sol, né, sunglasses. Because his class was so bright. Isso é pra mim. É porque as aulas dele, a aula dele tava muito brilhante. Brilhante, né? Óculos de sol, sunglasses Brilhante no de, sentido de de, de de inteligente. De inteligente, exatamente, é bright. Tem também aqui algumas charades, que são charadas. Eu vou contar aqui algumas para vocês, bem rapidinho, né? A gente vai rir ou não juntos. Vamos lá. Qual o melhor legume de todos? A better raba. <risos> better, né? melhor. melhor né? Better raba, melhor, né? Porque só o Superman pode resolver os problemas da Lois Lane. Porque o Clark can't. Essa oh, Clark can't o Clark não pode. Essas você tem que ter um, um, um pequeno conhecimento em algumas palavras em inglês, né? Porque é português, inglês, então dá uma misturada ali e tá? tal. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode. <risos> foi cantar pagode. Pra Deus, né? Pagode. Vamos lá, sequência. Qual animal que precisa de você? A aranha. Porque é um Arachnidio. You. You. You. you. Qual cantor está sempre em algum lugar? O Somewhere Rosa. <risos> Somewhere, algum lugar. Somewhere Rosa, Somewhere <risos> <Samuel> Rosa. <risos> o Qual o papel mais engraçado de todos? O papel Celo Funny. <risos> Funny, engraçado, celofane. Ah. O que acontece se você molhar um tubarão? Ele fica todo encharcado. <risos> é muito bom. Shark, né? Encharcado. Muito bem, tubarão, muito bem. Qual o esporte de quem mente mal? Badminton. Badminton? É peteca? Nossa, Badminton? Badminton? Badminton. É. O que é achar uma moeda sempre no mesmo lugar? O que, que é isso? É uma coincidência. Coin, moeda coincidência o que o seis perguntou para o oito se vem ou não vem entendeu se vem cê vem ó oh, garoto qual a comida está sempre distante Tá mais longe a farofa far longe farofa farofa oh. qual a miss foi escolhida por engano qual qual delas foi a mistake mistake Colombia I have to apologize Qual a enciclopédia que está ficando fraca? A Wikipedia. <risos> Wik? Fraca? Wikipedia. Ó, oh, tá ficando fraca. Qual ator está sempre sozinho? O Sylvester está alone. Muito bom, mano. Muito <risos> bom. Sylvester está alone. <risos> o que o rato americano falou para o rato brasileiro? Come on, dongo. Come on, dongo. O que disse a abelha em uma crise existencial? To be... Or not to be. Be, abelha, né? To be or not to be, ser ou não ser, né? Ô Junior, right. é o que é um ponto verde no aeroporto? Não sei. É um gringo. É, eu já vi aquele o que é um ponto amarelo na floresta. É um yellowfante. E aí, já está com a sua barriga doendo de tanto rir? Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a joke ou a charade mais engraçada ou a pior de todas que você ouviu. Coloca aqui embaixo, e se você conhece outras, também coloca aqui, divide aí o seu conhecimento com os outros learners. Ah, e não se esquece de passar lá no meu Facebook para você aprender mais inglês. Tem, toda semana eu posto dicas diferentes, tem um joguinho lá chamado Guess Who, para você brincar, se divertir, adivinhar lá quais são os personagens, interagir com outras pessoas. E também posto dicas de mídia, dicas de música, de sites, de palavras. Com certeza você vai aprender bastante. Então não deixe de curtir a minha página lá no Facebook, beleza? Vai lá! Não se esquece do seu, do seu like aí, ó, pra ficar feliz. Inscreva-se no canal, ative o bellzinho e também me siga em todas as redes sociais. Galera, eu vou ficando por aqui, eu sou o Jair Silveira e that's it for today. Thank you so much for watching. E lembre se de todos vocês. See you around. Bye! E cuidado aí, toma um remédio pra calmar, que isso aqui, tá? Vocês estão muito, né? Então,